Olá professor Hélio falando Estou gravando esse vídeo para mostrar para você que realmente a empresa paga direitinho e vou falar para você uma coisa fantástica nunca vi nada igual dinheiro entrando na conta bancária todo dia pessoal todo dia dinheiro entrando na conta bancária mas antes se você é novo por aqui dê um like inscreva-se no canal que você vai receber toda semana notificações de novos vídeos da nossa empresa a evolução da nossa empresa ative o sininho para você receber essas notificações tá certo e se você já é inscrito então dê um like deixa um comentário também para para ajudar o canal se você é novo também tiver alguma dúvida deixe um comentário que com certeza irei responder todos os comentários ok então bora ver bora lá deixa eu mostrar para você aqui no dia 30 do 11, 44 dólares e 85 centavos. Dólares, pessoal. Dólares. Dia 1º do 12, 14 e 95 centavos. Dia 2 do 12, 14 e 95. Dia 3 do 12, 14,95. Dia 4 do 12, 22,12 dólares. Esqueça nisso. É dólar, pessoal. Não é real, é dólar transforma isso aqui em real para você ver quanto é que dá dia 5 dinheiro entrando todo dia todo dia 62 tá uma loucura esse negócio aqui dia 6 24 dia 7 56 81 e assim vai hein? e assim por diante então eu quero mostrar para você que a empresa funciona funciona de verdade tá certo se você é novo por aqui então perca tempo não vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você se cadastrar para você entrar na empresa você testar por uma semana não por um dia totalmente grátis você testa por um dia totalmente grátis tá certo e qualquer coisinha tem meu WhatsApp também me chama no WhatsApp aí que a gente tira qualquer todas as dúvidas ok vem comigo que é, é coisa certa não se esqueça cadastro aqui abaixo do vídeo para você se cadastrar hoje ainda não perder tempo tá testar por uma por um dia grátis aí para você ver se realmente o negócio é para você. Tchau, tchau, tchau. Fique com Deus. Te aguardo lá dentro.